Bom galera, para começar o vídeo de hoje eu quero indicar para vocês aqui a Inuco Finance, por quê? Que basicamente através desse projeto, através desse token, você consegue proteger seus ativos no mercado de baixa com a comunidade. Então eles são um projeto DeFi, DAO, que recompensa você com SDT apenas por ser holder do projeto, ou seja, você segurando aqui sendo holder do projeto, você ganha doletas, dólares, diretamente na sua conta como recompensa. Então se você já curtiu até aqui, você pode já estar tá adquirindo suas Inucos, tá? vou deixar o link aí embaixo para vocês, além do que tem a parte também aqui de staking. Isso faz com que você ganhe ainda mais valor com o projeto, né? Porque além de você ser holder, além do token poder valorizar, além de você ganhar recompensas em dólar, você também pode fazer staking e ganhar ainda mais dinheiro. E o mais bacana vem agora, presta atenção, aqui na comunidade deles do Telegram, entra agora, vou deixar o link pra vocês, tá tendo airdrop, tá bom? Então basicamente pra participar, você realiza as tarefas na página do airdrop e você concorre ao prêmio. Então o prêmio total são 500 dólares. Isso aí, ó, é mais ou menos uns 2.500 reais. Então vai Vai ser dividido em cinco ganhadores, ou seja, 100 dólares para cada. Que então, mais ou menos arredondando para cada um. Então, participe agora. O sorteio vai ser dia 12 do 12 de 2022. Então, não sei quando você tá vendo, mas tá já para ser o sorteio agora, dia 12 de dezembro de 2022. Então, boa sorte a todos. Vá participar agora, tá bom? O link do Telegram tá aí embaixo. E bom, galera, recado dado. Vamos agora para o assunto do vídeo de hoje. Hoje, eu vou mostrar para vocês três projetos NFTs aí da rede Solana que você pode ganhar uma renda passiva, tá? Ganhar dinheiro apenas por ter um. NFT, exatamente, uma imagem virtual um colecionável digital, né? Uma coleção de obra de arte digital que te dá dinheiro apenas por fazer parte do projeto da comunidade, ok? Então, primeiramente, vou trazer pra vocês aqui o projeto de Fat Cats. Acho que eu já trouxe 3 ou 4 vídeos desse projeto, que é um projeto que eu tô rodando, tô rodando do projeto há um bom tempo e tem me agregado bastante valor, galera. Então, basicamente, já tô com 3,33 solanas. Isso aqui eu ganhei apenas por ser dono de uma dessas imagens de gatinho aqui, tá bom? Então, 3,3 três caras você faz a conta aí ah, na cotação da Solana no momento que você está vendo o vídeo, foi o dinheiro que eu ganhei, caiu na minha conta renda passiva de graça aqui em Solana, apenas por ter uma imagem aqui. Então vou entrar aqui no meu perfil, olha só, vocês podem ver, esse é o gatinho que eu tenho, tá? E vocês podem ver aqui que eu comprei há 3 meses atrás por 18 Solanas, ok? 18.5. E a gente vai voltar aqui, olha só quanto que tá aqui o piso, 36.5. Ponto, é, quatro, aqui, ó, 35,99 aqui, um cara botou mais baratinho aqui. Então, cara, dobrou aí praticamente, né, o valor aqui em Solana, né, quantidade de Solana, dobrou aqui. Então, galera, muito top, são 20 mil itens aqui, apenas 61 listados, então a comunidade roda mesmo, porque você ganha dinheiro, né, sendo holder do projeto, então a galera tá rodando tá valorizando muito aqui. Olha só, eu tenho falado bastante desse projeto, agora ele é o top 9 nesse momento aqui, na Magic Eden, que é o principal marketplace aqui da Rede Solana. Então, galera, tá subindo, eu realmente acredito que vai ser um dos top projetos aqui, tá bom? E, galera, aqui, basicamente, o Twitter deles, ó, cerca de 20 mil seguidores, tá bom? Aqui vocês podem ver essa imagem, ó, um acréscimo Aqui ó, de 255% esse mês. Olha só o gráfico do projeto, tá bom? E galera, o dinheiro aqui que a gente ganha sendo o rodeiro do projeto não vem de passe de mágica, não, tá? Não é pirâmide nem nada. Eles basicamente são aqui um braço desse projeto de Gencoin Flip. Dá uma pesquisada aí nesse Coin Flip pra você ver o que é. Cara, basicamente um dos principais projetos da Solana, ele é um braço aqui direito desse projeto, onde a galera aqui é um sistema de, enfim, investimento que a galera tenta dobrar o investimento, né? Vocês sabem o que eu tô querendo dizer. Então, você coloca tipo aqui 10 reais, né, em Solana e tenta dobrar para 20. Se você dobrar, você ganhou 20, se você perder, você perde os 10. E a galera vai tentando dobrar. Então, você pode tipo 10 dobrar para 20, 20 dobrar pra 40, 40 dobrar para 80, 80 dobrar para reais. Enfim, a galera vai fazendo isso e quem perde acaba que vai sendo revertido para os holders quem ganha ali né vai ganhando e, enfim fica nisso a galera fica meio que viciada e enfim é assim que a gente vai ganhando dinheiro sendo vamos dizer assim sócio de um projeto como esse mas bom o projeto de GF Cats já tá um pouquinho mais caro né 36 Solanas então eu trago para vocês outras alternativas aqui também de projetos que trazem essa mesma ideia de você ser holder aqui da imagem e ganhar dinheiro então aqui o segundo que eu trago para vocês é o projeto Helios apenas 4.4 Solana Aqui, basicamente, é 10 mil é, artes nessa coleção, tá? O objetivo deles é, então, trazer utilidade e recompensas, né? Aqui os holders, além de uma arte muito top, Ok? Então vocês podem ver realmente que é uma arte bem bacana, eu gostei bastante Tá tendo uma certa atividade sim de vendas Achei parecido um pouco aí com a arte dos The Gods tá? Que é a segunda principal coleção aqui da Rede Solana de todos os tempos, no momento tá? Uma das mais icônicas aqui, então eu acho legal esse estilo de arte Então basicamente aqui no Twitter deles, 2.500 seguidores Eles prometem aqui utilidade, recompensas e uma boa comunidade Certo? E realmente aqui parece que eles agregam tudo isso. E aqui a ideia deles é a mesma do DG Fat Cats que é um braço direito aí do DG Coin CoinFlip. Eles aqui no caso, é NFT Helios, é um braço aqui direito desse Hélio, né? Que é um sistema de pagamentos de Web3, ok? E basicamente então é daqui que trazem as recompensas para os holders, né? Através desse sistema de pagamentos, onde eles têm aqui pagamentos da Web3, economia, né? Basicamente aqui links de pagamento, e-commerce... É, pagamento de strings, é, inscrições, é, carteiras aqui, enfim, e muito mais, né? Então, todo esse sistema que eles têm aqui de pagamento, eles conseguem ali reverter uma parte do lucro deles aqui para os holders é, do projeto ali, certo? Então, vale a pena dar mais uma estudada, tá aqui no meu radar. Ainda não sou holder aqui, mas tá no meu radar esse projetinho aqui, fechou? E o terceiro e último projeto NFT aqui do vídeo é o projeto aqui SharkFi, Ele não tá na Magic Eden, pelo que eu vi, mas eles têm o um próprio site deles aqui, é só você pesquisar Sharkify. E aqui ó, borrow e lend against your NFT instantly. Vou trazer aqui pra vocês, pra vocês entenderem, ó Aqui, basicamente, então, você empresta seu NFT E tá aqui, ó, olha só, lançado em Solana No março de 2022, tá? Lançamento público Em abril, e aqui, ó, ganhe dinheiro como Credor, receba dinheiro como mutuário Então, basicamente, aqui você vai ter seus NFTs, você vai estar, tá, tipo, emprestando Solana através dos seus NFTs E recebendo Solana, basicamente, essa Que é a ideia, tá? Você empresta Você pode pedir emprestado também, e, enfim Tem os empréstimos, e é basicamente isso, certo? Então, também tá aqui o Twitter deles É o mais seguido aqui do vídeo, 25 mil seguidores seguidores e aqui ó vou traduzir novamente para vocês olha só empréstimos apoiados por shark tá então o primeiro protocolo de empréstimos nft sem garantia sem empréstimo solana para ganhar solana tá então aqui é o empréstimo solana instantaneamente contra os seus Solanas, né, Aconselhado aqui também por essa multi chain, então também, né, assim como os outros projetos do vídeo, eles têm aqui uma empresa por trás, que é essa empresa aqui de empréstimos é Multi Chain Advisor, tá, que é uma empresa da Web3, da mesma estratégia, né, basicamente especializada aqui em GameFi, DeFi, NFTs, estratégias de marketing, capital, né, enfim, parcerias, comunidade, então vale a pena dar uma estudada no projeto, tá bom, como assim como o outro ali, o Elio, eu ainda não sou investidor, mas são esses outros dois projetos que eu tô no a dar alternativas aí para o DGF Cats, né? Então projetos NFTs que você pode ter uma artezinha e ganhar renda passiva em Solana com isso, tá? Aqui você pode ver um pouquinho dos dados deles, por exemplo, já mais de 110 mil empréstimos, mais de 1 milhão de volume, mais de 125 mil aí no secundário, então tá tendo já sim uma certa relevância, então tô dando sim uma estudada também nesse projeto, Pode ser uma boa alternativa aí para você que tem pouca grana, ter um NFT aí e ganhar dinheiro, renda passiva. E aí é isso, galera. Aí todos esses projetos podem estar tá aí crescendo, e aí vai rendendo, vai valorizando. Essa aqui é a expectativa. Obviamente, saiba que é um mercado de risco. Então, esse vídeo não é uma dica de investimento, mas vale a pena um estudo, tá? Então, faça seu estudo aí, beleza? Tamo junto, galera. Vou ficando por aqui e até a próxima.